Começando mais um News Games, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Hoje a gente vai ter uma entrevista especial e também vamos falar sobre um jogo muito especial uh, a respeito do Resident Evil Remake. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor e estou aqui com... Monique Alves! <risos> <risos> tudo bom, Moniz? A gente tá com saudade de você É, pois é, eu tô, sendo, tô tendo que participar só por áudio, né, por causa da minha internet mas, mas eu estou aqui, tô tentando, gente, estamos tentando sobreviver, estamos Exatamente, a gente tá com uma entrevista aqui muito bacana com o Bruno Killer Shinnok. E aí galera, tudo bem? Tudo bom, Bruno? Como é que você tá? Prazer, Pedro. Um dos mais influentes pro-players de jogos de luta. A gente vai falar muito sobre isso. Também vamos falar de Resident Evil 2 Remake. Vamos falar das novidades, incluindo aí uma revelação da Netflix. E a gente vai falar sobre todos esses assuntos. Gabriel, gosta de Mortal Kombat, Gabriel? Pode falar um pouquinho, se você quiser. Ou você era da turma do Street Fighter? Não, eu sou da turma do Mortal Kombat. Olha aí! É. Não, eu curto o Street Fighter. Ele te dá uma que... surra, tá? Não, imagino, eu passei por ali, eu vi os caras jogando ali. <risos> a gente senta ali pra brincar, Exatamente. não pra humilhar. Eles dão brutality, fatality, é... já era nós, entendeu? Não, e eu jogo assim, pulo, pulo, chuto, acho divertido, Hadouken, mas eu não sei fazer essas... É, Hadouken é do Street Fighter. Não, sim. Poderzinho, <risos> foguinho, mas eu não sei desses. E você, Monique, você gosta de, de Mortal Kombat? Eu gosto. Na verdade, Mortal Kombat era meu jogo preferido até sair o Resident Evil. Olha Boa. aí. Então tá, tá tudo, tudo certo. Tá todo mundo em casa Tô hoje. Em casa, é. em uhum. casa. Eu gosto muito de Injustice também. Uhum. Eu tenho, é, é, é o Mortal Kombat para noobs. <risos> então a gente vai falar um pouquinho sobre todos esses jogos. Sobe o som, Gabriel. Mandei aí os links pra vocês compartilharem. Bom, é, antes de ir pra entrevista com o Bruno, o Bruno tem muito assunto pra falar com a gente. Vai falar sobre as competições, porque jogos de luta, pra quem conhece, tem o Evo, que é a competição de, jo de jogos de luta mais famosa do mundo. A gente vai falar bastante sobre ele. Mas antes, vamos pro giro de notícias com a Monique Alves. Isso aí, temos duas notícias aí sobre Resident Evil. Na verdade, Resident Evil parece que não para, né? Eu não tô vivendo, gente, porque… A complicada a coisa. Monique, é a sua vida é Resident Evil. Exato. E aí, não, não, tá, não tá indo. Não, gente, eu não tô conseguindo viver. Eu não tô conseguindo nem fazer minha unha na, na manicure. Minhas unhas estão tudo comida aqui, porque tá tenso o negócio. Mas, ah. conta, mas conta pra gente o que, que a Capcom tá reservando pra gente. Eles estão surfando na onda. Eu ouvi dizer que foram 3 milhões já, né? Sim, já tem 3 milhões de pessoas jogando Resident Evil 2 Remake. Eu acho que isso é um grande, é, uma grande amostra do sucesso do jogo. Aí é, eu até fiz é, análise, né? A gente passou aqui no programa na semana passada e eu fiz uma análise com spoilers também postei no meu canal, né? O jogo ele não é perfeito, mas ele tecnicamente ele é muito bom. Uhum. Então, se você não jogou, jogue e é, em fevereiro, no dia 15 de fevereiro, vai chegar mais um conteúdo extra, que é um minigame chamado The Ghost Survivors, que são sobreviventes fantasma, e vai ser gratuito, tá? Não se preocupem, vai ser gratuito. E nós vamos ter três histórias de três personagens que bem que fizeram figuração no jogo, né? Opa! O primeiro, é o Robert Kendo, que é o dono daquela loja de armas. Uhum. A, a gente vai ter também a filha do prefeito, que agora tem nome, ela não é mais só a filha do prefeito, é a Catherine Warren. Uhum. E de um soldado da USS, da Umbrella, né, que não é o Hank, né, no caso, é outro soldado. Uhum. E aí a gente vai ter três capítulos que são No Time to mourn que é meio tipo sem tempo pra luto, né. Uhum. Tem o Runaway que é com a filha do prefeito. E tem o Forgotten Soldier, que é com esse soldado da USS. Uhum. Só que assim, no tweet do, do perfil oficial da Capo eles disseram que eram histórias what if. Hum. Né? Então, bem provável que não sejam canônicas. Vocês se, se estejam lá para enfeitar, sabe? Só para. Uhum. Mas assim, eu, parando para pensar em todos os problemas de narrativa que esse jogo tem, eu, eu nem esquento mais a minha cabeça com nada. Você acha que ele fez um revisionismo meio forçado, um pouco? eu achei que eles é, não se dedicaram na história uhum. eu, achei que eles, eu assim, a cada jogo de Resident Evil que passa uhum. tirando os revelations que eles terceirizam né, o, o roteirista uhum. é, dá pra perceber que a Capcom não tem controle e conhecimento nenhum da, da história dos jogos, da cronologia da, da tá, série tá ignorando a lore basicamente Basicamente, ela não tá nem aí. Uhum. É, de uma certa forma, tá, talvez o que esteja faltando é um, é um roteirista que amarre os pontos, né? Ou, enfim, sei lá. É que o X Became me saiu no meio, né? É, eu só acho que precisava ter uma pessoa que fizesse a consultoria da parte da história. E, e eles não têm. Uhum. Deu pra perceber que eles querem botar, tipo, o cara que fazia modelagem de, de, de criatura pra escrever história. E não, não, não rola. Não, não faz sentido. Uhum. É interessante você falar isso, porque eu, eu vi as resenhas, né, vi a sua também, obviamente, a, a mais completa do Brasil. <risos> e, mas o pessoal tava falando muito bem, né, falou, nossa, é melhor que o original, o clima é todo perfeito e tal. Mas de uma certa forma, o que você fala faz muito sentido, porque como eles ficaram é, tão focados em fazer aquela gameplay realista e mudar também algumas coisas, porque o jogo precisava ser atualizado de uma certa forma. Se você atualiza sem ter critério nenhum, a história se perde, né? É, eu acho assim, sabe? Tipo, assim, óbvio que tecnicamente ele é muito melhor do que o original. É óbvio, gente. A gente tá comparando um jogo de 21 anos atrás, com um De novo. 98. Yeah. Sabe, não, não faz sentido a gente fazer essa comparação. Agora, em questão de história, desculpa, mas o original deixa o remake no chinelo. Porque o, o remake, ele meio que fez uma, um resumão de toda a história. Uhum. E... e eu achei a Ida, A Ida é uma personagem enigmática, mas achei ela muito escrota nesse remake, né? É, eu achei a Aida, a história dela, infelizmente eles estragaram a história dela. Porque no, o canônico, né, seria ela morrer tentando salvar o Leon, né? Uhum. E ela morre nessa queda, numa queda, sei lá, acho que ela caiu num buraco de minhoca e, e foi parar lá na China e depois voltou para pro, pro laboratório para jogar o lança-mísseis pro Leon. Não faz sentido nenhum. Uhum. Pois é, gente. Roteiristas melhorem o roteiro dos games, principalmente num jogo de alto orçamento e enfim, vamos falando aí sobre as principais notícias de hoje sobre o som Gabriel Pazoto. Monique, outra pergunta, Oi. a gente tem uma novidade da Netflix, né? Isso, então, assim não é nada Até no eu básico. Sei. É, não é nada bomba. Acho que também não é nada assim que a Netflix confirmou. né? Uhum. É, tem um site gringo chamado Deadline, e esse site disse que conseguiu a informação com exclusividade de que Resident Evil vai virar série mesmo, vai virar uma série original da Netflix. Uhum. Né? Mas assim, por enquanto não tem informação é, sobre o roteiro, sobre elenco, nada disso. Eles ainda estão procurando um showrunner, ainda. Uhum. Tá muito no comecinho. Né? e a gente também sabe que, a, parece que a produtora alemã, que é a constante em filme, e é a mesma que cuidava do, do, dos filmes live action com a Mila Jovovic, e é uma divisão da Sony Pictures, é, é a que tá encabeçando o projeto. Uhum. Mas, é, a, além dessa série da Netflix, a gente vai ter também o reboot cinematográfico, tá, aquele que tava envolvido o James Wan, depois o James Wan falou que não tava mais no rolê, esse também vai rolar, vai acontecer, e o roteirista dele é o cara que fez o Death Coach do Netflix. Hum. É. <risos> e ele Sei também tá fazendo o, o reboot cinematográfico do Mortal Kombat, né? É o Greg Russell uhum. E a direção é do Joannis Roberts, que ele tem um certo históricozinho, assim, com filmes de suspense e tal. Então, eu acho que é uma, uma boa escolha. Agora, esse sei, o, eu acho que o roteirista ele tá apenas de Mortal Kombat, né? Uhum. Então, eu sei, o que que sai? A gente não pode falar nada até sair alguma coisa, né? Exatamente, por enquanto a é especulação, você tá esperando essa esse, esse Mortal Kombat, Bruno? Cara, eu tô, mas como, como ela disse, a gente não tem muitas informações, eu sei que o diretor parece que é o mesmo que dirigiu o Aquaman, então, tipo já tem uma... Okay. uma... Uma ideia boa dele, mas uhum. vamos ver quando sair mais algumas, algumas informa informações a mais, né? Uhum. É, tem que esperar. Infelizmente, games não tem uma reputação muito boa de uhum. filme, né? Tudo ruim. É. Mas é, é. Eu acho que não, não pode tentar. A Netflix teve uma empreitada muito interessante, mas era uma animação, que foi o Castlevania. Uhum. O Castlevania ficou muito bom. Ótimo. Ficou, enfim, pegou todo, toda o Pegou o que os fãs queriam. Pegou uma história que eles jogavam muito interessante. Deu um mashup lá e deu certo. Uhum. Uh, Uh, enfim, a gente... Tô torcendo aí pela Netflix, mas a Netflix também tá entrando num processo de piloto automático que tá me preocupando um pouco. <risos> eles estão pegando tudo, né, cara? O eu... Tá, tá, tá Não, eu me perdi ali. já. Outro dia eu tava com a minha noiva vendo os, os Netflix do original eu falei, cara, tem coisa aqui que eu nem sabia uhum. que tá uhum. rolando e tá rolando, entendeu? E eles estão desesperados porque aí vem o player da, da Disney, vem o player de outras grandes produtoras, então a competição vai ficar acirrada. É bom pro consumidor que vai ter opção a dar com rodo, já tem mas vai ter ainda mais e, mas por enquanto a gente tá na mão da Netflix, da Amazon, mas já tem muita muita coisa pra assistir, eu não vi tudo <risos> confesso que não vi tudo viu Pedro, e hum. é, é, tem uma coisa também, Esse, essa pessoa que tá responsável pelo reboot do Mortal Kombat não do roteiro, mas da produção uhum. é justamente o James Wan, né, que é o do Aquaman mesmo, né o produtor do Aquaman uhum. e ele é, ele... é o roteiro do Aquaman, tava... eu confesso pra vocês que eu não gostei tanto eu achei o começo muito arrastado é, eu Isso. não sei, o roteiro eu não sei se é dele. Eu sei que a produção era dele, né? Ah, a produção a é boa. Produção, alguma coisa assim. É, até muita gente elogiou, né? E, e o James Wan, ele tem um histórico com filmes de, de terror, né? Tipo, ele fez Invocação do Mal, Annabelle, Sobrenatural, que é o Insidious lá, não é a série, né? Que são bons filmes. Sim, só que ele tava envolvido também com o Resident Evil. Aparentemente, ele ainda tava fechando. E parece que a mídia já saiu falando que não, olha, já temos o James Wan confirmado. E aí, ele ficou puto e falou, não, vou hum. mais então também, Dani se Tava confirmado, mas ele ficou puto. É, é, é essa a notícia que nós temos hoje. Gabriel, <risos> sobe o som. <risos> Monique, temos mais notícias? Não, acho que são só essas notícias e, bom, essa semana tá vindo Kingdom Hearts, né? Tá vindo Kingdom Hearts, a gente vai ter é, tem a trilha deles no, no intervalo? É Resident <risos> Evil, né? Eu coloquei né? na semana passada Colocamos na semana passada, então se você perdeu o News Games da semana passada, o News Games 86, vai lá assiste, tô mandando agora, assina o canal também e ativa o sininho é eu importante. também, por favor, eu não tô mandando, eu tô pedindo Mas se você não fizer, eu vou ficar brava com você Não, eu mando, eu sou, eu sou o ditador do meu canal <risos> Não, tô brincando, gente, se vocês puderem aí colaborar É muito bom pra gente E eu queria só abrir, eu vou, vou abrir o comecinho da entrevista Depois a gente vai ter um intervalo Bruno, me explica uma coisa é. Primeiro, o apelido veio do Shinok, mesmo, né? Veio do personagem. Uhum. É o que você mais jogava? É, eu e meu irmão, na verdade. Vocês rachavam? Isso. Na verdade, a gente jogava muitos Mortal Kombat dos antigos. Uhum. E aí no Mortal Kombat 4. Você tinha... começou no 1? No 1. Eu não jogava muito bem. Desde até o Mortal Kombat 9, eu joguei só apertando tudo. Então... Nós. Nice. É. Eu, eu era mais ou menos o que eu sou hoje, sei lá, o King of Fighters. aperto tudo e não sei nem o que eu tô fazendo. Uh -huh. Só que então. O é, Mortal Kombat 4 é um do que mais, dos que eu mais gostei. Eu e meu irmão. Uh -huh. Então, é, a gente sempre jogava muito. E o personagem mais da hora pra gente naquele jogo era o Shinnok. Uh -huh. Ele podia pegar poder de qualquer outro personagem simplesmente fazendo algum comando. Uh -huh. E foi, isso foi, foi. A gente comprou um Xbox 360, 2011. Deu três, aí... deu três redlights pra você também? Não, o meu era, era aquele slim lá já. Cagado <risos> Não sofri essa, essa frustração uhum. E aí, o meu irmão Ele, ele teve uma ideia de criar uma, uma, um ID né Um nome do, do, da online Da Xbox, você tem que criar um que ele já vem um aleatório lá. Killer Shnok E aí ele pegou o nome do personagem, trocou o SH por X Tirou um N, colocou um killer ali e foi embora <risos> Aí acabou que Qual, eu... É o é, é, 100% dos inícios Dos Pro Players <risos> Dê um nome aí da hora e é isso aí mas aí foi assim É, aí eu comecei a jogar Mortal Kombat 9 online Que tinha lançado pra Xbox 360 uhum. E só eu usava essa, essa, esse ID, esse nome uhum. pra, jogar, pra jogar online O pessoal acabou me conhecendo como Killer Shinnok, E aí ele acabou uhum. criando um secundário pra ele Então a gente separou, tipo, não é mais uma conta só pros dois Agora você vira o Vedra e eu viro o Killer Shinnok. Você sempre que ser... você profissional em alguma coisa no setor de games? Sim. Na verdade, desde, desde criança, eu, não de uhum. criança, desde adolescente, eu participo de campeonato, sei lá, seja da escola, eu participei de campeonato Guitar Hero na escola, campeonato de futebol de verdade na escola, que eu era goleiro. Meu, participava de campeonato. Então, tudo que eu ia fazer, eu queria fazer, tipo, o melhor possível pra conseguir realmente ser o melhor. Uhum. E deu, calhou que deu certo no meu jogo preferido. Então, <risos> foi que foi. Ah, que bacana. E você joga videogame desde quantos anos? Ixi, cara, eu não vou lembrar exatamente quantos anos, mas bem... Precoce que nem eu. É, uns sete anos, oito anos. O meu primeiro foi o Master System, 3. Eu comecei com dois. É, você <risos> deve estar tá no Guinness, Guinness Book. É. <risos> não, na verdade eu jogava o Mário no Penhasco, eu não jogava, exatamente. Mas me, der, me, der, me deram um controle lá, eu fui fazendo um negócio. Eu, hum. eu não me lembro quando eu comecei, minha mãe conta essa história. Ah, e legal. eu tendo a acreditar, mamãe, te amo, <risos> até mais. É, mas a aí você começou a jogar, sempre quis... E jogando Mortal Kombat 4 no Xbox, era o 4 que você jogava no Xbox? É, no, no 4 3... era no PlayStation 1. O 9… Não, eu... o 9 chegou no isso, 3. Você 9. começou a ficar mais conhecido? Isso, na verdade foi assim, eu joguei… Na verdade, eu não, eu não tinha o intuito de realmente ir e participar de campeonatos grandes fora. O que, uhum. que eu fazia? Eu jogava online e tentava ser o melhor, ganhar do pessoal. E nisso fui fazendo muitos amigos e tal, isso foi em 2011. Aí você foi, foi nessa hora que você começou a aprender mesmo os Isso, golpes. porque foi engraçado assim, a primeira vez que eu entrei online é, porque eu tinha jogado história, tinha jogado os modos extras lá eu falei, ah, vou jogar online aqui, nunca joguei online nesse jogo, né? Aqui, ó, modo online Aí entra lá, sala, aí tem um Shao Kahn lá atrás, você já fica com medo uhum. Aí entrou lá online, eu vou pegar um carinha pra jogar contra O cara me deu uma surra, cara Me deu uma surra tão grande, ele tava de Cyrix, o robô amarelo Ele me deu uma surra tão grande, cara Eu falei, meu, o que aconteceu? Se esse cara consegue fazer isso, eu também consigo fazer isso Aí eu voltei fui pro treino, fiquei, fiquei, fiquei, fiquei. Aprendi o que ele fez Falei, hum, já sei alguma coisa e nisso eu fui evoluindo, aprendendo vários e vários personagens. E aí jogando online, eh, como eu tava focando em ser, ser melhor e tal, eu acabei tendo uma média de vitórias e derrotas muito grande. Então uhum. todo mundo que, que via eu jogar, via o online, falava, meu, eu vou jogar aí, não sei o quê. Até que eu encontrei um, um amigo chamado Andinho, na, na Xbox Live. Uhum. Ele falou, meu, vai ter um campeonato, esse já era em 2012, vai ter um campeonato lá em Jabaquara, Next Revolution, vai um, uns amigos meus, eu quero que você vá lá tentar. Falei, não, meu, só ganhando o pessoal, porque eu jogo online e o pessoal não tem muito treino, o pessoal de campeonato é diferente. Aí ele não… Então faz o seguinte, hum. segura essa história. Hum. Agora a gente vai entrar no nosso <risos> intervalo musical. Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Aqui é a voz padrão da Rádio Geek, não desliga não, tá? pelo que fazem, meu. de o um Geek aí, hein?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 comercial. Nós já voltamos, hein? Já acessou o nosso site www.radiogeekbr.com.br. Fala galera, eu sou o Rogério Fonseca, apresentador do Tecno Geek, papo descomplicado sobre tecnologia, sobre as coisas que vem acontecendo aí no mundo das máquinas. Cara, não perde não. Tecno Geek, toda sexta-feira, 17 horas. Bora na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem. Tecnologia sempre foi sinônimo de velocidade, mas a gente acredita que é muito mais do que isso. Tecnologia é transformação, é integração. Mas você consegue enxergar o que toda evolução tecnológica tem em comum? Pessoas, são pessoas criando projetos que impactam vidas. A Impacta está há 30 anos preparando profissionais e empresas para serem parte ativa da mudança. Formamos pessoas que vão além. E você, já está fazendo parte dessa transformação? Impacta, tradição na transformação de pessoas e em empresas. O mundo dos games imita a vida Para chegar ao topo tem que ter energia Porque é o suor que te leva para o próximo nível Tem que ignorar quem não te leva a sério Porque apesar de se divertir, você não está ali para brincadeiras E tem que fechar os ouvidos para quem não acredita Porque você precisa acreditar em uma só pessoa você! TNT Energy Dream. Pode vir! Você quer ir pra Campus Power em 2019? Sim! Você quer desconto de 50 reais na compra de seu ingresso? Sim! É muito fácil, na compra de seu ingresso Utilize o cupom de desconto Hashtag Rádio Geek na CPBR 12 Campus Power 2019 De 12 a 17 de fevereiro No Expo Center Norte Em São Paulo, capital O melhor caminho para a CPBR 12 É pela Rádio Geek Apaixonados pelo que fazem É isso aí, rapaziada De volta na programação Voltando do intervalo, a Monique Alves tem um aviso para vocês e um convite sim gente, infelizmente eu vou precisar me ausentar aqui do resto do programa tenho dois convites primeiro para vocês ficarem até o final do programa porque eu deixei uma música de encerramento muito legal do remake do Resident Evil 2 para vocês ouvirem e quando terminar aqui eu convido que vocês vão lá pro meu canal na nice StreamCraft que é residentevildatabase.com StreamCraft que às 8 horas eu vou estar jogando Resident Evil 2 Remake então apareçam lá muito bom, Monique Alves Vamos agora voltar aqui a entrevista Bom, bom stream para você, Monique E muita sorte aí cobrindo o remake Que é um dos grandes lançamentos desse ano Com certeza E terça-feira estamos aqui, hein Vocês não vão se livrar de mim É, é isso aí, o Gabriel Pazotti já, já está morrendo de saudades Então vamos seguindo aqui com a nossa programação Obrigado, Monique Até mais. Falou, gente Tchau, tchau Monique de... Mua. Bruno Chinok Vamos lá você foi, então Os seus amigos foram chamando pra você pra uma competição eu, eu guardei assim pra você explicar Como é que você entrou nesse mundo maluco Isso, vamos dar uma recapituladinha rapidinho aqui Eu uhum. expliquei que é, pra você entrar Você treinou, né? treinou, treinou Isso, treinei, comecei a jogar online é, uhum. Só que sem intuito de campeonato E isso no Xbox 360, Mortal Kombat 9 uhum. E aí, em 2012, meu amigo falou Putz tem um campeonato lá em Jabaquara que vai acontecer offline. Eu quero que você vá lá presencial pra. As coisas sempre são em Jabaquara. <risos> Tem umas histórias mesmo, Tem mano. umas histórias mesmo. <risos> e aí o que acontece? É... Eu fui, falei, vou tentar, né? Vai que eu tenho uma chance sei lá ficar em terceiro, quarto. Uhum. Aí chegando lá, e na verdade, eu chamei meu irmão, meus amigos da escola, chamei todo Chamou mundo. Chamou sua mãe? Não. Chamou os amigos, pelo menos. <risos> A mãe tava trabalhando. <risos> Falei, vamos lá, meu, vamos lá que eu vou ganhar isso aí. Eu tô iludindo eles, né? Eu vou ganhar isso aí. É que você o meu? Então, vamos, vamos, vamos, vamos indo na história, vamos uh -huh. indo. <risos> aí foi uns cinco amigos meus, mais o um meu, meu irmão. Uh -huh. A gente chegou lá, tipo, lotado um negócio que eu nunca tinha visto antes. Falei, caramba, onde que eu tô? Uh -huh. E aí começou o nervosismo, né? Falei, agora eu não tô no sofá da minha casa mais, eu tô aqui no, no, Tem gente assistindo. na arena, né? Mas é, tipo, gladiador o negócio. Uh -huh. E aí, beleza, começou a falar ah, Tal pessoa contra tal, não sei o que contra tal uhum. Aí falei, ah, Tinoca, você vai jogar contra o Barba Falei, putz, não conheço esse cara Nunca joguei online com ele, ele era de outra, outra plataforma Ele era do Playstation 3, falei, uhum. beleza Aí ele jogava de Raiden, beleza Eu consegui Consegui ganhar dele, acho que foi 2x0 uhum. Contra ele E aí, beleza, passei a primeira partida Falei, ufa, já tô, nossa, minha mão formigava De um jeito, cara, que eu não conseguia nem sentir Meus dedos direito, eu não conseguia nem fazer os combos Por causa disso, eu errava muita coisa e aí, beleza. Passei pra próxima partida contra um dos um, meus maiores rivais até hoje, que é o Mr. Bruno. E ele jogava com o mesmo personagem que eu. Falei, putz, agora eu preciso ganhar. E eu acabei perdendo pra ele, cara. Perdi pra ele, perdi pro Mr. Bruno. Aí eu caí pra chave da Losers, que eles dizem. Que você cai uma repescagem, você ainda consegue chegar no, na final. Uhum. E aí, eu fui, fui, ganhei mais, mais duas partidas e perdi pro Mr. Felipe. Que era amigo desse Mr. Bruno uhum. O que acontece, nisso eu falei Putz, é, tenho que eu evoluir eu, eu, eu sei que eu perdi por nervosismo, mas eu, eu vi que os caras eram melhores que eu E aí o que acontece, eu falei Meu, é, o que que faltou pra mim? O que eu fiz aí que você tava me punindo, que eu pulava não conseguia fazer nada? Que você fazia um combo em mim que eu não conseguia reagir Eu não conseguia defender Aí Você foi perguntando mesmo Fui. Eu sou muito assim, cara Eu vou, eu vou pra cima mesmo, e, tipo, que, o que precisar aprender eu tô, eu tô pra bater a cara e aprender, sabe uhum. Porque acho que é assim que as pessoas evoluem e aí... Está correto. <risos> e aí, meu, tinha um outro cara, além desses misters aí, que tinha um cara chamado Jess. Que era um certo. cara muito bom também no Mortal Kombat 9. Uhum. ele falou, meu, isso aí é frame data. Eu falei, quê? Eu não quero estudar como que faz o jogo, eu não quero jogar. Ele falou, não, isso aí é frame data. Você tem um golpe... Que, qual a vantagem de cada golpe quando você acerta? Qual a desvantagem? Quem? Qual o golpe mais rápido? Aí eu falei, putz, meu. Eu preciso aprender muito. Eu tô no, no, no berço do jogo ainda. E, mas aí eu fui aprendendo, meu. Eu fui ficando bom no jogo, aprendendo frame data, que é o que ele falou, aprendendo outros personagens, e aí hoje, tipo, os caras que eu considerava bons, eles são ruins pra mim agora, porque <risos> <risos> eu evoluí tanto, mas eles estão nascendo aí, estão competindo e tal. Uhum. Esse negócio de frame data é um negócio complexo, mas eu até tenho um tutorial no meu canal do YouTube, o pessoal que tá, tá assistindo, se quiser, entrar lá, youtube.com.br que tem tutorial de frame data pra quem tá iniciando, tutorial de dada pra quem... Você não só aprendeu, como você resolveu compartilhar o conhecimento que isso. você teve. Que legal. É, porque eu vejo que no Brasil, cara, não tem muitas essas coisas de, ah, eu vou passar o conhecimento de uma forma detalhada. O cara uhum. passa, ah, isso aqui é um mais um igual a dois. Eu falo, não, isso aqui é um, um vem disso aqui, aí eu, por, por causa disso, você vai usar um contra o outro mais um. Aí vai dar, sabe? Dando uhum. um exemplo bem, bem básico, assim. E aí, lá eu tenho tutorial, essas coisas e... É o que precisa pra cena brasileira, tipo, crescer. Que eu acho que falta de conteúdo. Uhum. Mas enfim, voltando pra parte da, da cena. Uhum. Aí eu comecei a despontar um campeonato. Em 2012 eu, eu participei de quase todos os campeonatos que eu via. Qualquer evento que ia ter. Evento em Campinas. Eu pegava ônibus, ia lá jogar. Uhum. Porque é, é, o que, é o que me motiva, 2012. sabe? 2012. 2012. E aí, em 2013 eu já tava meio, meio que consolidado. É porque em 2012, no finalzinho, eu ganhei de um cara que chamava Hellboy. Que era um dos caras bons lá também. Que pra mim foi tipo... Ah, agora eu tô numa, numa situação que eu consigo... Falar que, tipo, eu consegui ganhar os caras bons. Uhum. E isso foi passando. Em 2013, eu já tava consolidado como, tipo, um dos melhores do Brasil. E aí, 2013... No, no meio de 2013, lançou o Injustice. E aí, eu fui seguindo. Aí, até agora, acho que eu ganhei uns... 100 campeonatos, por aí. Uhum. Incluindo brasileiro, sul-americano. Eu ganhei um, um campeonato também nos Estados Unidos, que, é, que foi uma, o, primeiro, o único brasileiro que... Você decolou, tipo, 2013 em diante. Isso, foi, tipo, uma ascensão contínua, cara. E cada jogo que, que lançava era engraçado. Que o pessoal falava, ah não, esse jogo aí você vai ser ruim. você Só foi bom porque aí no Mortal Kombat 9 não. tinha tal. Aí perdia pra mim de novo. Aí não, no Mortal Kombat X você vai ser ruim. Mesma coisa se aí, né? Um no eu... você não vai se tornar Mestre. <risos> você não vai se tornar Mestre. Então ganhei sul-americano, brasileiro, fui, ah, classifiquei ah, pro ah, Mundial. Ah. É, mas é, é legal cê, isso. Você se classificou pra, pro Evo? Na Evo, na, na verdade, você não precisa se classificar, é só você ir, se inscrever e tal. Uhum. É, eu, fui, eu fui pra Evo. E. No Mortal Kombat eu acabei perdendo pro Sonic Fox, uhum. que é o, um, um, um, o melhor do, do, do mundo. Conhecidíssimo, game. assistam a premiação do Game Awards, um cara sensacional. O cara, é, <risos> ele é bom e ele é gente boa também, apesar uhum. de ele ser tão requisitado assim, o cara é super gente boa. Que legal. E aí no Injustice eu também perdi acho que em 25 o na Evo. Uhum. E aí no Mundial, é, no Just eu também perdi, que é em 16 sexto eu acho? 10 terceiro, alguma coisa assim uhum. é, só que o brasileiro ele tem esse, esse, esse talento pra chegar lá tipo isso que eu quero trazer pra outras pessoas também conseguirem chegar onde eu cheguei, sabe, e aí, uhum. é bem possível que legal, você enfrentou o Sonic Fox, você conhece o Sonic Fox, Gabriel? Uhum. assista a premiação do The Game Awards, é um cara sensacional, ele se veste como um furry e ele é gay, é. ele é um pro player gay, é muito bacana, <risos> olha lá, tá pesquisando Sonic Fox, lembrou? <risos> Foi o que ganhou o último Game Awards? Que ele joga. Ele joga Mortal Kombat e Sim, Overwatch. Ele joga Mortal, Kombat, Mortal Kombat. Tudo de luta. Mortal uhum. Kombat in Justice, é, Soul Calibur, Dragon Ball. E tipo, ele é o melhor em todos. Uhum. E aí ele ganhou Não. um prêmio de melhor jogador de esports de, de, de, de sabe? Uhum. Melhor jogador de, de todos geral gêneros. Assim. Uhum. E na, e na premiação ele mencionou isso, né, da, da comunidade LGBT. Sim, não, foi uma, uma puta comoção, porque… Inclusive, esse The Game Awards foi muito bom que um jogo canadense, mas com participação brasileira também foi premiado. Foi, foi eletrizante aquela noite, eu lembro que a gente cobriu aqui, foi muito bacana. É, tem algumas perguntas aqui do pessoal, o Pedro Henrique aqui perguntando. E aí, pessoal, queria tirar uma dúvida. Por que alguns jogos japoneses saíram sair, no ocidente apenas, é, apenas a versão do PS4? Sendo que no Japão tem a versão do PS3, do PS4. Bom, lançamentos japoneses sempre são meio polêmicos. Eles demoram algumas versões pra chegar aqui. Mas não tem jeito. É, é o jeito é você esperar. Uh, geralmente, a versão mais uh, avançada chega primeiro. Então, é, é essa a, a expectativa. Uh, a Patrícia Furtado e o Pedro Galvão… Não, a Patrícia Furtado fez uma pergunta aqui. Uh, mas eu vou, vou segurar aqui também tá. Porque eu quero te fazer mais algumas perguntas uhum. Gabriel, sobe o som Gabriel tá abismado que tem muito tempo de programa ainda Tem muita conversa pra desenrolar Ou não tem tanta? Tem, tem uns 20 minutos, eu sei 25 minutos Tô cronometrando é, Das competições que você participou e das pessoas que você enfrentou e tudo que você viu o que, que você gostou mais o que, que você recomendaria pra galera não só participar, mas assistir uhum. o que, que é cativante pra caramba o pessoal fala muito do Evo, o Evo é mais famoso mas uhum. você participou de outras categorias isso, bom, vamos lá é, primeiro da parte de participar de campeonato o que você vai ganhar participando de campeonato bom, uhum. primeiro, você vai ganhar muitos, muitos e muitos amigos cara porque uhum. hoje 90% dos amigos que eu tenho são de, de fighting games. Uhum. É, eu tenho também os amigos que eu trouxe da escola, os amigos que ainda falam da faculdade. Só que 90% é de fighting game Você é faculdade do quê? É engenharia mecânica. Aí eu tava trabalhando. vai seguir na área ou desistiu? Então, isso aí. <risos> vou, vou, vou falar um pouquinho do campeonato, depois a gente vai pra esse assunto tá do, bom, do trabalho. Vamos lá. Então, em campeonato, meu, você vai fazer muitos amigos, você vai ter experiências incríveis, porque, meu, a, a experiência de um campeonato, você vê um jogo que você gosta, que tá ali, você tá jogando, e aí, tipo, tem uma virada, e você tem a sensação que dá, tipo, Desculpa! é... É, um, é um hype que o pessoal uhum. chama. Meu, é muito, é uma adrenalina muito grande. Isso hum. eu recomendo pra qualquer um. É, se só pessoa tem medo de ir em campeonato, putz, eu vou ficar nervoso, só vou perder. Meu, eu, eu fui, eu tava com um formigando no meu primeiro campeonato, não é, por isso que eu, não é por isso que eu parei, e olha onde eu tô. É. Então, qualquer um que tá no, no sofá de casa, Jogando online, etc. Uhum. E quiser tentar isso ainda mais com o lançamento do Mortal Kombat 11 que tá vindo agora, que vai ter muitos, que nós vamos e muitos... falar dele daqui a pouco, é, que vai ter muitos e muitos campeonatos. Meu, isso aí é, é... não é um sinal, mas é uma oportunidade para tipo quem tá, quem gosta do jogo participar, uhum. porque eu acho que a oportunidade não vai falar, não vai faltar. Uhum. E então aí também é... foi os jogos que fizeram me... que me fizeram conhecer é... outros outros estados, outros países. Eu nunca tinha saído de São Paulo. É, claro que eu tinha indo dentro de São Paulo tipo praia, etc, mas nunca tinha saído do estado de São Paulo, e aí o jogo foi o que, fez sair, o que me fez sair pra, pra jogar mesmo, eu fui lá pra primeira vez eu fui pra Cuiabá no campeonato de Mortal Kombat 9, isso foi já em 2013, e foi a primeira vez que eu tinha saído do estado de São Paulo, então isso proporciona muita coisa pro pessoal, uhum. inclusive experiência de viagem experiência de novas amizades, meu, é, é até ganhar dinheiro, é, é o último, sabe ganhar dinheiro é a última coisa, mas dá pra fazer isso também eu acho que é uma, uma adição boa pra qualquer pessoa que. que gosta do jogo, meu. Não, não vejo por que não ir, sabe? Uhum. É. Não tem por que não ir e aquela coisa também. Eu acho que se você não tentar, não, não faz diferença nenhuma, né. Exatamente, é que nem a gente diz, né. E se o Pelé desistisse de, de treinar futebol em tal dia, porque ele tava cansado? Não ia rolar, né. Não ia rolar. É, aí eu ia te perguntar, é, você falou que justamente que, que vale a pena ir até lá e tentar. Antes de ir no campeonato, qual que era a sua rotina de treinos? Quantas horas você jogava por dia? Como é que isso funcionava? Uhum. Então, isso aí eu, tenho, eu dei um pouco de sorte também, porque foi a transição entre o meu colegial e entre o, o, a faculdade. Uhum. Eu terminei em 2010, 2010, a, o colegial. Não, 2000, eu comecei em 2011 e fui começar a faculdade em 2012. Uhum. Então, esse ano meu, eu tava sem, sem trabalhar uhum. e sem estudar. Então, eu tinha tempo livre. Uhum. E quando lançou o Mortal Kombat 9... Quando... Daí a pouco você vai explicar o negócio da engenharia mecânica. Isso, que é que ficou. verdade. Uhum. E como eu tinha esse tempo todo livre nesse um ano, eu ficava vidrado no jogo. Eu fazia, eu, tipo, eu jogava, não jogava do dia todo, mas tipo uhum. de madrugada, a madrugada inteira. Uhum. É, eu lembro que na época é, eu tinha só uma TVzinha no meu quarto e ela ficava lá em cima. E aí pra eu chegar melhor e conseguir jogar melhor, eu colocava um banco, subia na TV e ficava de frente pra TV assim e conseguia jogar e ver os movimentos certinho. Eu, isso eu ficava tipo seis horas por dia, treinando, treinando. É, isso que me fez... Ter uma, sabe, um, um up rápido assim no jogo. Eu consegui um tempo pra treinar que muita gente pessoal, muita, muitas vezes o pessoal não tem. Só que com a... Com a mas isso, na, na época, eu não tinha muito acesso a como que funciona o jogo. Qual é o melhor jeito de treinar? Qual é a melhor maneira de você não ficar, tipo, seis horas treinando alguma coisa pra conseguir um resultado bom? E hoje você tem esse, esses, esses, esses materiais pra, pra ter uhum. acesso? E aí você consegue treinar muito menos tempo e ter um resultado melhor. Tipo, sei lá, hoje eu treino uma, duas horas por dia. Mas é aquela coisa focada também, né? Isso. Tem que falar, ó, eu vou treinar isso, eu vou treinar minha execução de combo. Uhum. Aí você pega o combo faz, sei lá, 10 minutos. É uma... Vou treinar fatality, vou isso. treinar cada um deles, Vou né? treinar pressão, vou treinar como sair da, da, uhum. da, da vantagem do oponente. O data que você falou do… é data frame, frame né? Frame data. Frame data. Uhum. É, de uma certa forma, é você saber ler os quadros pra reagir, né? Isso, porque cada, cada, cada golpe ele tem um tanto de quadros que ele demora pra ser executado. Uhum. Depois que você bate na defesa do oponente, tem um tanto de quadros pra se recuperar. Isso hum. tem que estar tá na sua mente, pra você saber o que você pode punir do oponente. Então, sei lá. Você que acha que é só apertar uns botãozinhos no jogo de luta, você tá errado. <risos> tem estratégia, sim. E foi uma, uma das coisas que o Sonic Fox foi atacado, né? Eles falaram, ah, não, jogo de luta você aperta quem apertar o botão mais rápido ganha. Eu fiquei assim, meu hum. Deus. o cara sabe aquela, aquele face palm assim, a mão na cara, assim? Hum. Eu fiz isso, cara, porque... É, muita Não. gente tem um preconceito, sabe, que jogo de luta é fácil e tal, mas é muita ciência envolvida nisso, cara. Uhum. É aquela coisa, você tem que saber, é justamente o, o, a ciência que tem por trás de Mario, por exemplo, você tem que saber o exato momento de pular, o exato momento uhum. de agachar. É o, é o jogo de você saber o seu movimento e prever o do oponente, né, de uma exato. certa forma. Exato. É mais uma, um jogo de você… Tem, tem também o conhecimento do oponente em, como jogador em pessoa. Mas hum. também é, é bom você conhecer o personagem. Hum. Porque você putz, tá fazendo uma pressão no personagem… Justice é mais fácil que Mortal Kombat? É mais fácil no geral, sim. No geral, sim. No geral, sim. Só hum. que… São menos golpes, né? São menos golpes e você tem um, um estilo de jogo que você consegue pegar bem fácil. Tipo, ah, você pega o Superman e, e dá um laser. A pergunta hum. de um milhão. Street Fun. Fighter é mais difícil que Mortal Kombat? Vamos lá, tem, tem várias etapas, tem várias etapas. Tem várias etapas. <risos> Obrigado, produção. Vamos lá. Vamos lá, é, Street Fighter 4, Street Fighter 3, Street Fighter 2, Street Fighter 1 são, sim, muito mais difíceis que Mortal Kombat. Hum. Mas, Street Fighter 5... Tem a mesma facilidade do Mortal Kombat. X! <risos> Neste momento, todos os fãs de Street Fighter estão putos nos comentários. Xingando tudo. Mas é isso aí, não, eu concordo, é, é, eu concordo. Por Street Fighter 4, é, por exemplo Se eu fosse jogar Street Fighter 4, eu precisaria de um arcade uhum. Pra fazer os combos, porque tinha um chamado P-Link lá, que você tem que apertar dois botões Um bem rápido em sequência do outro uhum. No Street Fighter 5 não tem mais isso Porque eles têm um esquema que você consegue fazer combo mais facilitado Não tem os combos de um link Um, um frame pra linkar uhum. Então isso é, é uma coisa que Facilitou e trouxe muita gente pro Street Fighter também Eu achei legal o que eles fizeram, por exemplo Eu comecei a jogar Street Fighter por causa disso Senão eu não ia nem nem encostar no jogo, porque é muito difícil. E eu só jogo no controle normal do PS4, né? No, no, no Pad, no, no DS4. Então eu não. Não, uhum. não ia comprar um arcade pra, pra começar a jogar o jogo. Uhum. Entendi. É, é basicamente, gente. Conheçam os jogos, conheçam os personagens que vocês estão interagindo. Assistam os vídeos deles, são muito interessantes. A gente tá vendo aqui de popularizar essa questão do pro player. Porque pelo que você tá me falando, é muito mais acessível do que a galera pensa, né? Exato. Agora com… com... Você botando as caras, você consegue, né? Aí, aí aparece equipe pra te patrocinar, aparece uhum. empresa interessada… É. Com o material que você tem hoje pra, pra estudar e ser bom no jogo, você consegue focar e ser bom. E aí isso vai, as, as oportunidades vão aparecendo, né? Isso aí não, não tem nenhum que se preocupar. Muito interessante, Gabriel Pazotto. Dá aquele chance antes da gente encerrar o programa. Então estamos chegando aqui no último bloco do programa. Eu vou pegar aqui a pergunta que estava indevidamente embargada. A gente tem aqui a Patrícia. Bruno, qual a tua expectativa com a personagem Kitana agora no Mortal Kombat 11? E aí eu emendo a outra pergunta. Assistimos aí a live de novidades do Mortal Kombat 11 do MK11. O que você tá achando do jogo? Nossa, vamos lá então, cara. Kitana. Kitana, a Patrícia pegou num ponto fraco aí, cara. Kitana <risos> <risos> é um personagem que, desde os Mortal Kombat antigos, sempre tem vantagem contra o meu personagem. Ah, então, ela sabe que eu, que eu não Shinnok. gosto muito da Kitana. <risos> mas eu acho que ela vai vir. Eu acho que ela não vai vir tão roubada que ela é, tão forte que nem ela é nos Mortal Kombat, porque ela é um dos melhores personagens do Mortal Kombat X. Uhum. Mas eu acho que ela vai estar tá no jogo. Isso uhum. é uma expectativa que a gente tá muito esperando também, o que, que vai ser. É que ser. voltou o Baraka agora, né? Isso, voltou o Baraka e tá montando os clássicos, é quem vai deixar, vai chegar alguns personagens novos também, quem que eles vão tirar, quem que eles uhum. vão fazer voltar. E isso, provavelmente vai a Netherrealm, a produtora do jogo, vai uhum. fazer uma estreia uma amanhã, de revelação dos outros. Como é que você se sentiu quando o Ed Boon anunciou na Game of Nossa, Animais? cara. <risos> <risos> a Nossa. tava esperando. Ele chegou lá no, no palco, eu falei, meu, é agora. É agora, Ed Boon, ele tá lá. Mas ele é mó troll, né? Eu falei, não, ele vai fazer alguma coisa aleatória. Aí uhum. ele falou, ah, agora a gente vai apresentar aqui o melhor não, assim, jogo de, de corrida. eu falei, ah, aí eu já virei, sabe? Aí estourou a tela, eu falei, ah? Eu olhei pra trás assim e falei, meu Deus. Aí começou, aí, aí começou a dar um treco. Né? Aí começou, aí, aí vai puxar um <risos> cara na cadeira. Aí começa, <risos> aí, mas eu, Meu, aí foi muito, muito da hora, cara. Aí eu sabia que, tipo, tava encaminhado, porque eu tava com medo de o Mortal Kombat 11 sair só em 2020. E eu ia ficar meio que um, um ano sem muito jogo, porque eu, apesar de eu começar a jogar Street Fighter, eu não, não, não gosto muito do jogo pra focar totalmente o meu, meu tempo. Mas quando anunciou, tipo... Outros um... jogos casuais, assim, tipo... Que foi um lançamento grande no final do ano passado. Smash Bros, você não joga? Não, Smash Bros, não. Os jogos de luta que eu jogo é só Street Fighter e, e Mortal Kombat. Kombat. Injustice. Se Você, é fo... uhum. você ficar focado nesses três. Isso. Porque se eu for... Ampliar focar... muito. É, ampliar né? muito, eu acabo não, não conseguindo. Porque é muito estudo no jogo. E eu não, tô, não tenho o cérebro tão <risos> desenvolvido quanto o do Sonic Fox. Então eu fico só nesses três aqui, que é o meu limite. Eu hum. consigo ter qualidade, então eu vou ficar neles mesmo. Hum... Entendi, e me explica uma coisa O que aconteceu com essa carreira de, de engenheiro? Ah, então, é verdade Não terminamos vai... essa parte Ficou de falar isso aí, então vamos lá é, Assim que eu comecei a faculdade Eu não tinha essa ideia de ser um jogador profissional uhum. Então isso aconteceu no meio da minha faculdade Foi um, um desafio ainda Porque eu tava, sei lá, em 2013 Eu tava no terceiro ano da faculdade Então eu precisava, tá quase formado. É, eu precisava conciliar Faculdade, trabalho uhum. Jogar, viajar e eu já peguei algumas DPs por campeonato também. <risos> <que eu> <risos> no dia da oh, prova. Ó o cara ferrando a educação, mais no, normal. No dia da prova eu tava viajando. <risos> <risos> Mas acontece. E aí o que aconteceu? Escolhas. É, tem que escolher o que é bom pra você, né, cara? O uhum. que aconteceu, né? Quando eu terminei a faculdade, eu, eu tava num serviço bom Tava num serviço de uma empresa que, que uhum. me dava o apoio e tal Deixava eu viajar, inclusive, quando eu precisava de, de ir pra campeonato uhum. E mas eu tive que fazer uma escolha Porque ou eu dedicava o meu tempo total pra, pra pro, ser pro player Ou eu conciliava e era meia boca em um, meia boca em outro uhum. Aí eu falei pro meu chefe que eu ia sair Meu, foi uma conversa difícil que eu tive Porque é uma empresa que eu tinha muito carinho E o é um negócio é foda você falar, né? Então, é, é, cara, eu tô... então eu tô jogar videogame e eu saí mas como ele já sabia que eu participava de campeonato, já sabia, já conhecia meu nome, já via uhum. eu participar é, em eventos e tal. Uhum. Ele falou, meu, legal, é, eu tô triste que você tá saindo, mas é um passo a mais que você tá dando. aí aí de mês em mês ele me liga, não quer voltar não? <risos> <risos> Salário maior aí Salário maior, a consegui um aumento aqui, pô. Não, que legal, você ah, legal. chegou a se formar? Sim. Ah, legal. É, aí. É, um, é uma coisa a mais que a gente tem, né? Tipo, se der errado, algum dia eu sei pro player, eu tenho algum, hum. algum backup ali para tipo. Claro ah, que é conhecimento, né, meu? Exato, é conhecimento. Ninguém tira de você, né? Ninguém tira de é, você. Ok. É a maior propriedade que você pode ter. Gabriel Pazotto, dá aquela última erguida no som. Pasotinho, quanto tempo temos? Oi? Dois minutos? Doze. Ih, tem tempo pra caraca. Agora vamos fazer um, um bate-bola. Depois eu quero voltar a falar um pouco de Mortal Kombat e, e, e pegar as perguntas da galera. Uhum. Quais são os Além de Mortal Kombat, quais são os jogos da sua vida? Cara, vamos lá. Eu, eu, eu, é engraçado isso. Muita gente acha que eu só jogo Mortal, né? Não, é, você participa do campeonato? Você deve só jogar isso o dia inteiro. É uhum. mal sabe que eu jogo, tipo, uma hora por dia. Eu dedico meu tempo também pra jogar, tipo, Resident Evil. Meu Resident Evil eu sou, sou doido quando tá gostando eu... do remake? Nossa senhora, cara, é o melhor jogo até até lançar Mortal Kombat 11. Ele vai ser o melhor jogo já lançado em 2019. Mas eu tô eu sou meio meio suspeito em falar disso porque ele vai lançar Mortal Kombat 11. Né? Uhum. E eu sempre joguei meu Resident Evil 1, 2, 3, 4, e, e, tipo todos os Resident Evil os que tem, menos algumas acho que do Nintendo, que eu não tinha Nintendo, nunca tive Nintendo. Uhum. Mas eu sou meu vidrado na franquia Silent Evil, jogo de terror em geral, Parasite Eve tive acho que pra mim, foi um dos jogos mais... Eu muito também. Revolucionários porque ele juntou terror com RPG, cara. E eu fico mó triste que não, tive, não teve uma continuação, né? Mas Não, enfim, parou simplesmente. Parou, né? Aí, além disso, eu gosto de RPG. Dragon Quest, Final Fantasy, essas coisas. Uhum. É, jogos de plataforma também, Crash. Crash Bandicoot, sou vidrado no Crash Bandicoot. O remake que saiu também, eu fiquei doido quando saiu. Eu platinei os três, falei, meu, vou, vou dissecar esses jogos aqui. Uhum. E esse joguinho, eu gosto muito de jogos indies também Tipo... Quais é, é jogos indies? Então, eu joguei um chamado 20XX Que é tipo Mega Man uhum. E, e é, é um jogo que não teve tanta exposição assim Mas é um jogo incrível, cara é, Ele conseguiu pegar o esquema do Mega Man E transformar em uma coisa ainda melhor é, Eu gosto também do Shovel Knight Não sei se você já viu falar Adoro, a plataforma, muito bom, muito bom. É... Pode falar, Gabriel Joguinhos indies? Porra, eu também sou muito fã, hein? Aí sim, mano. Cho Shovel Knight também é legal. Muito. Qual que Conhece tá um lá? que chama Rogue Legacy? No... É muito legal. Filho. Ah, Rogue Legacy. É um RPG, não é? É um que, que quando você morre, depois o seu herdeiro entra no castelo. O castelo é diferente. Ah, não. Desculpa, eu confundi com Rogue Galaxy. Rogue Legacy. Ah, Rogue ah. Legacy. Ah, não. Isso, eu só vou procurar. É o é, estilo Shovel, Shovel Knight. É parecido? É parecido. Ah, vou procurar, cara. Jogaram Celeste vocês dois? Ainda não, tô é esperando a promoção legal. na Sony. Celeste? É muito Pera, legal. Deixa eu anotar isso aí que vocês estão falando anota aí. Nota aí que é joguinho bom, hein. <risos> oh, anota aí, então. Dandara. Dandara é da hora Dandara pra cá. é fenomenal, cara. Vamos lá. Jogou Necrosphere? Hã? Necrosphere? Necrosphere É um não. joguinho besta, retrô, só tem dois comandos, mas é maravilhoso. Você vai, vai querer jogar o, o computador na parede. <risos> é, da, é da... Porque isso, isso que é engraçado, né? As pessoas não entendem. O que vocês que gostam tanto de videogame? A gente gosta de passar nervoso. Exato. A gente gosta do desafio. É <risos> isso. A gente não gosta de coisa fácil. É, sempre que eu vou jogar algum jogo, é a primeira coisa que eu faço é colocar no, no hard, cara. Extreme, incêndio. Eu acho que, é, tipo... é, que é, pra, é pra chorar mesmo. é. Nossa, que negócio... Ins... É, isso aí... A, a, a coisa não vem na, na maciota, não vem na facilidade. É sempre uma dificuldade, é sempre um transtorno. O pessoal tá acompanhando aqui, muita gente falando aqui. Patrícia Furtado, eu jogo Celeste. Parabéns, Patrícia. O pessoal aqui, Josué, e aí, Legião. <risos> pessoal, seu pessoal tá aqui, eu acho. Uhum. É... Aí uma pergunta muito boa da Patrícia. E eu quero emendar também com essa coisa de Mortal Kombat 11: é, Bruno, no começo do, dos campeonatos, a sua família te apoiava ou sentia preocupação com o tempo que você se dedicava? Hum, vamos lá. Então, é, jogar é, videogame, sei lá, tantas horas por dia, a minha família nunca foi contra. Ao contrário, eles sempre me apoiaram. Sempre... Meu pai e minha mãe me deu jogos quando eu era criança e tal. Uhum. Isso não foi um preconceito que eles tinham. Só que o, o, o problema foi que quando eu comecei a viajar, a preocupação da minha mãe era. É porque a preocupação de mãe é sempre grande, né? Uhum. E aí, sempre que eu. A primeira, a primeira vez que eu fui viajar internacionalmente, uhum. eu fui pra Bolívia, ela. Meu, ela, ela chorou. Meu, se cuida. Porque ela sabe que, tipo, eu, não, eu ia sem conhecer ninguém. Uhum. Porque eu sempre fui meio retardado assim, eu vou, eu vou embora. <risos> eu vou embora e bato a cara pra ver, então. Uhum. É, falou, meu, se cuida, quem vai estar tá lá, quem vai te recepcionar Falei, mãe, cuidado é, é, é, Eu vou tomar cuidado Pode falar, Gabriel, se quiser eu, alguma coisa aí tá, eu, beleza. eu vou tranquilo, eu vou ter um local pra ficar lá um, Os caras vão me esperar no aeroporto mas, é, agora que passou uns quatro anos, eu posso falar que foi a pior viagem da minha vida. Eu esperei 25 horas no aeroporto a minha conexão. Nossa, na Bolívia, mano. Na Bolívia, sem, sem o que comer. Eu, tipo, eu dividia um, um, um negócio que eu comprava durante o dia todo, sem onde dormir. Eu no... tinha um PS Vita pra me acompanhar lá com o com meu Mega Meio X4 lá que eu tinha... Você sofreu, meu amigo. E não deve ter sido a única viagem com transtorno. Né? Não, nossa. Teve uma vez que eu fui pros Estados Unidos também. Uhum. É, foi, foi a terceira vez que eu tinha ido, mas eu... Aquela viagem deu eu um branco em mim. Não sei o que aconteceu. Uhum. Eu fui sem o papel do hotel, sem o papel de quem ia ficar comigo, sem o papel de descrição do evento. E tem um problema muito grande nos no Estados Unidos, que quando você entra, você tem que passar pela imigração e explicar Sim. por que você tá aqui. E eles falaram, ah, então, é, qual, em qual hotel você vai ficar? Eu falei, ah, não sei. É, eu tô sem <risos> o papel. Ela, ah, não, tudo bem. Falar isso pra, pra <risos> imigração americana não recomendo pra ninguém. Não faça isso. Ela, Diga onde você vai, faz de a coisa. É. Aí ela falou, ah, não, tudo bem, então qual o nome da pessoa que você vai ficar? Eu falei, ah, é. Eu só sabia o nome do jogo do cara, é Leftover Shark. Como que eu ia falar pra mulher que eu ia ficar com Leftover Shark? Eu vou ficar aqui com o meu amigo Leftover Shark? <risos> o tubarão deixado de lado, <risos> Leftover <risos> Shark. Aí eu falei, ah, não sei também. ela falou, ah, não, então você vai pra algum evento, alguma coisa? Eu falei, é, vou pro evento de jogos. Ela falou, ah, então, você tem a inscrição desse evento? Eu falei, não. Aí, tipo, ela falou, você tá de brincadeira comigo. Ela mandou pra salinha de, de... Passar nervoso. De inspeção. E nisso, meu, meu próximo voo era em 30 minutos, cara. Eu Nossa. falei, me ferrei. Eu, eu precisava... Depois do voo, eu precisava pegar um ônibus ainda. Eu, eu tinha comprado, tipo, um ônibus de 5 horas. Eu falei, meu... E não dá nem pra falar mal da mulher, mulher. Deu dá. todas as é, chances pra você. Foi vacilo meu mesmo. E aí... Aí eu fui passar essa linha de inspeção, falei, moça, por favor, meu voo é, meu voo é em meia hora, vai, chegar, vai sair rapidinho, eu preciso, é, se você puder, dar uma ajuda aí, eu preciso sair daqui rápido. Aí ela, não, vou ver aqui. Hum. Aí dez, os piores 10 minutos da minha vida, cara Não passava nunca, olhando o um relógio na minha frente Assim, o um ponteiro fazia assim, eu não, não saía o Ponteiro do segundo E tipo, assim. eu, vou, eu vou perder meu voo <risos> Eu vou perder meu voo, vou perder o campeonato vou perder E demorava esse, esse, esse tempo passar também, tá né Demorava, cara E aí, beleza, chegou um cara lá, um agente lá da polícia Todo fardado, assim, vou ser preso aqui Aí o cara entrou atrás do balcão E assim, falou, você beleza. Aí eu fui lá, e falou, ah, você vai pra onde? Falei, eu vou pro evento de campeonato Ele falou, qual evidência você tem que você vai realmente pra esse evento? sorte minha, cara, que eu tinha feito um post no Facebook, que ele falava que eu ia, as, os horários, a minha inscrição, a minha chave que eu tava, os oponentes. Eu falei, ah, e eu todo nervoso, né? Ah, eu, eu, eu, tô, eu fiz um post aqui. Aí eu cliquei no meu perfil, um perfil errado, não era o meu. Aí ele falou, não tem nada aqui. Eu falei, não, peraí, é isso aqui. <risos> meu Deus. <risos> <risos> aí eu mostrei... <risos> aí você achou aí eu, o certo. eu achei, mostrei pra ele e falou: ah, legal, tinha tipo cento e poucas curtidas na época lá do Facebook que não tinha muita gente. Sim. Aí ele falou, ah, nossa, beleza. E qual, qual é o jogo que você joga? Eu falei, é Mortal Kombat Ele falou, ah, não sei o que Ele começar a falar dos personagens Ele falou, ah, eu jogo no Americano Xbox A americana adora games, velho É Aí ele falou, eu jogo Xbox Me adiciona lá eu Falei, meu, eu não jogo Eu jogo no PS4 Então não tem como adicionar Ele falou, não, mas anota aí Eu falei, putz, me salvei, cara Aí. Beleza. Anota aí, anota, anota E <risos> eu tudo amigável Não, beleza, aqui, ó Eu vou comprar um Xbox vou, pra Só pra jogar com você <risos> aí, Desespero, mano Aí eu falei, beleza Nossa, falou, Nossa você tá liberado Aí eu, putz, saí correndo Correndo, correndo, correndo, correndo eu tava só com bagagem de eu tava só com mochila, não tava com a bagagem de mão. Mas não tava com bagagem de mala e tal. Aí eu passando pela outra parte que pega as bagagens de mala, o cara, ah, você não vai pegar sua mala? Eu falei, não, meu, só tô com bagagem de mão. Meu voo vai sair agora. Quase você perde sua bagagem. É, não, eu tava só com a mochila mesmo. Ele achou uh -huh. que eu tava lá ah, e ficou tá. me embarrando. Eu falei, não, não, sai, sai, sai. <risos> Aí eu, eu saí correndo, fui embora. Cheguei no voo e consegui entrar, cara. Essa, essa foi uma das coisas. ótimas histórias hoje. <risos> só queria uma última palavrinha sua. Mortal Kombat 11, vai ser bom? Vai ser o melhor jogo de luta de todos os tempos, cara. Então é isso aí, aposta alta. Eu queria lembrar aqui que alguns dos nossos queridos leitores também mandaram aqui algumas impressões. O Matheus Bigogno mandou lá na hashtag Geek Ao Vivo. Nossa, sim, é bom ter o Baraka de volta. Eu jogava muito com ele no 9, porém ia jogar com a Kitana, a personagem que é o seu terror. O Ronaldo <risos> Sampaio Nonato, que é desenvolvedor bastante, tem jogo de luta, tem hype alto aqui na Black River, porque ah, tem uma galera que gosta. Então vamos aí, o Ronaldo gostou, o Paraná. Patrick, Margot, Baroque, de volta. Que gráfico é esse, Jesus amado? O Fábio Isaac também estão ansio, mais ansioso do que imaginava estar. O gameplay e o enredo de MK evoluíram muito desde que a Warner Games comprou a Midway. Isso é verdade, uhum. né? Então tem muita gente aqui ansiosa. Estamos chegando aqui no finalzinho do programa. A trilha sonora especial que a Monique separou para vocês é saudade do remake de Resident Evil 2. Está em voga agora Quero agradecer a todo mundo que comentou a live Teve muita participação da galera do Shinnok Obrigado, você está convidado aqui para vir mais vezes Valeu, cara, eu que agradeço a participação aí Muito obrigado, eu estou de volta aí quando precisar É isso aí, Gabriel Pazotto Levanta esse som Você está na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem Falou